E aí, guitarrista, beleza? Olha, se você está com dificuldades aí para poder estar tá tirando música de ouvido, tá? Não entendeu ainda bem aí como é que se pensa na hora de, de ouvir o acorde e identificar, então essa aula é para você. Tá? A gente está fazendo continuação aí do nosso, da nossa série de campo harmônico. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada no card, acho que é desse lado aqui, acho que dessa vez eu acerto, tá? Então dá uma olhada no card aí, vê as aulas anteriores para poder ver essa aqui depois. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí para não perder as notificações. Beleza? Então, roda a vinheta! Então vamos lá, diretamente ao assunto, espero não complicar sua cabeça aí tá? Mas isso aqui é bem simples, é um assunto que o pessoal que tenta tirar música de ouvido não, Talvez não tenha conhecimento e é por isso que falha muito na hora de tirar música, ok? Basicamente o que a gente vai falar aqui, né? Funções dos acordes tá? O que, que são as funções dos acordes? Isso aqui são nomes que a gente dá para cada grau aqui do, do campo harmônico tá? Há graus em que vão receber o nome tônica, como é o primeiro, o terceiro e o sexto Tem graus que a gente vai ter o subdominante Tá, que vai ser sub, vou colocar sub aqui. não é apenas aqui, somente o, o grau 2 e o 4, beleza? E tem a função dominante. Dominante é o quinto e o sétimo, ok? Então, o que eu quero dizer com esses nomes esquisitos, né mais nomes esquisitos aí para gente tá Nada mais é isso aí do que a tensão que cada acorde causa, ok? Isso aqui, na verdade, não é teoria, não é... Eu estou explicando aqui no quadro porque é, você precisa visualizar isso aqui de uma forma mais, mais concreta, né vendo assim, escrito. Tá? mas isso aqui você vai aplicar mesmo é na prática, ok? O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem aqui então tônica, tá? a tônica ela te dá uma sensação, trabalhe por sensações. A tônica vai me dar a sensação de repouso, é como se eu não precisasse ir para nenhum outro acorde. Geralmente é o acorde que se usa para acabar uma música, por exemplo. Você vai ver que geralmente a música quando ela vai acabar, ela acaba no primeiro acorde da música se ela estiver na tonalidade maior, ok? Se tiver na menor, ele vai acabar no acorde menor, ok? É bem comum, aí né? isso quando não é uma música de é, modal, né? De que entra para outros graus do campo harmônico, mas geralmente por por clichêsão aí, pelo menos para a gente toca no gosto, a gente compra bastante assim, ok? Você vê por exemplo uma, uma música que está em sol, é, sol, ré com baixo sustenido mi menor e dó. No final da música, você está no dó e depois você vai para o sol, ok? Basicamente isso que está acontecendo aqui. E é exatamente isso que a gente vai ver na próxima aula também. Okay? Então, tônica tem a função de relaxamento, a sensação de repouso, você não precisa de nenhum outro acorde. Já o subdominante, ele tem uma certa tensão. Ele, tem, é, ele faz com que você precise passar para um outro acorde, mas não é algo tão intenso. Quando você vem para o dominante, aí sim, aí você tem a necessidade de sair desse acorde e passar para outro Ok? Se você quiser um exemplo, naquela música eu navegarei, o último acorde é um acorde mi maior com sétima ou mi maior, tá? Ele vai causar uma sensação de, de tensão, que é para repousar no acorde lá menor. E a gente vai ver isso aí também na próxima aula, tá? Não se preocupe que a gente vai ver tudo isso aí na prática. A gente vê no, no, no papel, né? Na, no quadro, depois a gente passa para a prática, ok? Mas nada mais é aqui então do que classificação para cada grau. Então, Wesley, eu preciso é, fazer substituição. E aí vem o lance de reharmonização também. Tá? Quando eu tenho duas funções tônicas, eu posso substituir esse acorde. Okay? Porque eles dois têm a função tônica. A gente vai falar isso aí depois. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso que você entenda é isso aqui. Tá? Tônica, sensação de relaxamento, sensação de repouso. É bem comum a gente, inclusive, passar pelo acorde dominante para depois chegar nele. Ou chegar no subdominante para depois repousar no tônica. Ok? É assim que é composta a música, certo? Pensando sempre, eu, pelo menos, costumo pensar bastante assim. É, tudo pra mim são sensações. Por exemplo, quando eu tô treinando aqui uma, uma escala pentablues, quero aplicar no improviso, eu sei a sonoridade que aquilo ali causa. Então eu vou sair a hora que vai encaixar legal, ok? Quando eu trabalho, por exemplo, um acorde menor numa música, eu sei que aquilo ali tá causando mais ou menos uma sensação de tristeza, por, por ser um acorde menor, ok? Então tenta entender tudo como sendo sensações. Não tenta visualizar isso aqui, poxa, então eu vou construir uma música. Deixa eu pegar aqui, dominante primeiro, depois eu vou colocar. Não. Pense por sensação. A parte da música, você quer algo mais feliz? Quer algo mais triste? Quer causar uma tensão ali pra dar uma, uma repousada? Por exemplo, você pode pegar uma sequência harmônica é, e vai entrar um solo. Você pode jogar um dominante antes do solo, que vai causar aquela tensão, quando o solo vier, ele vem com aquela, tipo, com a bola toda, né? Certo? Então. É isso, tá? Se você tiver gostado da aula aí, já deixa o like, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí. Beleza? Fica atento aí na próxima aula, vai ser a nossa última de campo harmônico, ok? Já entra mais nas funções dos acordes aí, tá? Mas espero que tenha dado pra você entender legal aí e tirar um pouquinho da complicação que tava na cabeça. Beleza? Um grande abraço então, até o próximo vídeo.